Fala, pessoal! Mais um de na Austrália começando pra você, hein, caramba? Isso... Eu gravo com os outros, não consigo gravar. Fala, pessoal! Mais um de na Austrália começando pra vocês e hoje estamos aqui com a Bruna. Se apresente, Oi. Bruna. Pessoal que não te conhece, fala um pouquinho de você. Quem é você, Bruna? O que você tá fazendo por aqui? Oi, gente, tudo bem? Uh, meu nome é Bruna, eu moro em Melbourne, aqui na Austrália. E eu faço vídeos no YouTube também. Tem um canal no YouTube que eu falo de vida na Austrália, intercâmbio, são mais de 160 vídeos lá no canal do Brucarine. Muito bom, então a gente tá aqui com a Bruna, na verdade, pra ela poder falar um pouquinho de Melbourne pra gente, porque como vocês bem sabem, eu sou de Brisbane. Então, Melbourne pra mim ainda é um desafio conhecer, ainda é um pouco diferente demais, diferentão pra mim. Então, nada melhor que uma local pra poder falar pra vocês um pouco mais sobre a cidade, não é mesmo? Então, se você tá interessante desse vídeo, fica comigo, check it out. Vamos para Para começar, por que Melbourne? Por que você escolheu Melbourne nesse primeiro mês? Já daqui a dois anos e pouquinho, né, você dois falou? Dois anos e meio. Por que, que você escolheu Melbourne? Então, a gente tava em dúvida entre Sydney, uh, Melbourne, e a gente cogitou Gold Coast. Então são três cidades totalmente diferentes, né? Demais. Uh, quando a gente começou a pesquisar Melbourne, foi a primeira que a gente pesquisou mesmo, a que a gente viu que era uma cidade bem urbana, cultural, mas que também tem praia, né, que tem uma baía. A gente se apaixonou, porque a gente, eu digo, eu e meu marido, que a gente mora aqui, né? E a gente é de São Paulo. Uhum. E a gente gosta muito dessa, dessa vibe urbana de São Paulo, muito cultural, então a gente resolveu vir pra cá. Tá, e você acha que... É... Eu, eu tenho essa sensação que Melbourne me lembra muito São Paulo, na real. Me lembra bastante, tem algumas ruas que você vai que você fala, puxa isso é muito São Paulo, você tem essa sensação também? Tenho, mas eu, eu acho que assim, é uma São Paulo que deu certo. É, é, é o que São Paulo deveria ser, né? Exatamente. Tem, tem lá seus problemas, né? Você vê, você vê alguns mendigos na rua, essas coisas assim. Problema é uma cidade grande, né? É, exatamente. Mas eu, eu super acho também que Melbourne é a São Paulo que deu certo. E você escolher outra cidade. Agora que você tá aqui em Melbourne, já tá acostumada com a cidade, você se arrepende, você escolheria outra cidade. O é. que, que você acha? Se pudesse faltar no tempo, escolher outra cidade. O que você, que você faria? Não, eu continuaria, em Melbourne. eu continuaria em Melbourne. Eu amo Melbourne. Eu acho que a gente fez uma ótima escolha. E... A gente foi pra Sydney eu e meu marido, a gente foi pra Sydney e é lindo, é muito bonito, é uma cidade maravilhosa, mas realmente Melbourne conquistou nosso coração. É, e pra você foi difícil na chegada, assim, quando você chegou, você veio pra estudar inglês, e como é que foi pra arrumar trabalho, como é que foi esse negócio da língua também, como é que foi? Então, quando a gente chegou aqui, a gente chegou com zero inglês, nós dois, e... A gente, logo assim, eu digo que a partir do momento que a gente viu o sol nascendo, assim, em Melbourne, a gente se apaixonou. Por causa da organização, tudo funciona muito bem, o transporte funciona muito bem, as pessoas são, assim, eu acho que na, na Austrália, no geral, extremamente educadas, elas te ajudam muito. Então, quando eu cheguei com um pouco inglês, eu sentia que as pessoas queriam me ajudar, sabe? Eu acho que é do australiano, como tem muito imigrante aqui, eles querem te ajudar. Então, eu, varia, eu falava uma coisa errada, ele ia lá... Tentava entender, ele falava alguma coisa, eu não entendia e repetia. Então, se sente muito acolhida assim, Sim. na Austrália. E a, e a questão de trabalho, todo mundo pergunta, né? É o, que, é o que todo mundo vai fazer. Eu fugi um pouquinho do tópico, na verdade, mas a, é, a, é a pergunta que todo mundo faz. E a questão do trabalho? É o que eu mais ouço aqui. Né? Como é que tá esse mercado aqui em Melbourne, pra quem tá chegando? Olha, todas as pessoas que eu conheço, todos os meus amigos estão trabalhando. Claro, é o que a gente fala. Não adianta entregar um currículo e falar, ai, ninguém me chamou. Mas você tem que correr atrás, tem que entregar bastante currículo, trabalho tem. Mas é, é o que depende de cada um também, né? Tem gente que é muito, ah, chega aqui e não fala quase nada de inglês, mas dá cara pra ter, ah, eu vou lá, vou falar errado, e é isso que tem que, tem que ter, né? Pra correr atrás mesmo. Mas tem que correr atrás, mas emprego tem. Todos meus amigos estão trabalhando, principalmente em hospitality. Ah, é também um pouco de sorte, né? O lugar certo na hora certa, né? É, com ah, mas com certeza vocês vão conseguir alguma coisa que sim, né? É, e Melbourne uh, recebe bastante eventos, né? é uma cidade muito cultural, então grandes eventos acontecem aqui, isso gera muito emprego. Sim. muito emprego, então tem bastante gente trabalhando tem muita gente que fala assim pra mim ai Bruno, mas eu nunca trabalhei num restaurante eles não vão me contratar, eu vou entregar um currículo sem nada eles não vão me contratar Bom. mas é importante lembrar que aqui o que move esses empregos são estudantes internacionais então eles precisam dessas pessoas então vem o estudante pra cá ele trabalha e ele vai embora e pra onde vai esse emprego? para um outro estudante então isso é muito comum, é muito as pessoas estão com medo é, Sim. mas é muito comum e eles são muito abertos a ensinar mesmo Sim, e é barato pra eles também, né? É mais fácil contratar um estudante internacional do que contratar um australiano. Exatamente. eles né? também tem isso. E o que você mais ama na cidade? O que você tem pra falar dos highlights? O que você mais gosta daqui? Ah, eu gosto que tudo funciona muito bem. o Transporte funciona muito bem. A gente tem aqui o bondinho, a gente tem trem, uhum. a gente tem ônibus. Então tudo funciona muito bem. É uma cidade, acho que no geral da Austrália, bem segura. Mas o que eu gosto mesmo de Melbourne são os eventos. Tem muito evento cultural, uma cidade muito urbana assim que tá acontecendo muita coisa Mesmo no inverno, quando Vai ter o Melbourne verão, Cup agora, vai ter o né? o Melbourne Cup agora Torneio de tênis acontece aqui Então muita coisa acontece E é muito o que a gente gosta, muito o que eu gosto, sabe? Uma Sim. cidade bem urbana, bem cultural Muitos museus Então é muito gostoso, acho que é o que eu mais gosto E é de São Paulo, já tá acostumada com esse rush também, né? Já tá na, na E na tem um ponto positivo que é a praia, né? Sim E a praia é muito certinho daqui, tem várias praias Claro, é uma Bahia, se você quer surfar não é o lugar para você vir mas é aquela mistura de urbano com praia, sabe? Então, Sim. coisas que eu não tinha em São Paulo. Era só é... urbano, tudo fechado ali, mas você quer ir pra praia, você viaja pra caramba. Aqui não, aqui é super pertinho, dá pra ir de trem. Sim. Né? É o sonho do paulista, né? Morar numa São Paulo Exato. que tem praia e funciona, né? Eu, eu entendo esse, esse seu feeling, entendo. Porque eu, eu queria muito que São Paulo fosse assim, né? Que funcionasse e tivesse uma prainha, né? É. Pelo menos você se divertir um pouco, né? É um, um ponto que todo mundo me pergunta sobre Melbourne, e por isso que talvez a cidade não seja tão... Visada, né? Pelos brasileiros, talvez. Pouca gente fala de Melbourne, na verdade. Eu, eu, eu vi poucos canais daqui. Eu conheço o seu e eu conheço o do Fabinho, né? Inclusive, abraço por Fabinho do Let's Go Fábio, grande amigo nosso. Ah, talvez seja por isso que eu esteja tanto brasileiro por aqui, que é a questão do clima, né? Porque aqui. Bom, quem é de São Paulo não tem desculpa, né? Porque São Paulo começa chovendo, depois vai pra sol, depois neva, depois... <risos> São Paulo é muito louco. E aqui é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então o que você tem pra dizer do clima? Já ia te perguntar também o que você não gosta na cidade, você não é muito fã do clima daqui. Né? Mas o que você pode dizer pra galera? Como é que, como é, que é essa loucura do clima de Melbourne? É, Melbourne tem as quatro estações do ano em um dia só Então você tem que sair com guarda-chuva e tem que sair com casaco Claro, as estações do ano elas são bem definidas, então o verão é quente, o inverno é bem frio Quando a pessoa pensa em Austrália, elas pensam direto em praia, surf Sydney, por exemplo. para né? House. Opera House, exatamente. E Melbourne, as pessoas acabam não, não procurando muito. Ah, quando procura ver que é frio, né, a gente tem, às vezes, a sensação térmica de menos um, uh -huh. né. Mas as estações do ano são bem definidas. Então, acho que eu diria isso. Uma coisa que eu não gosto muito é do inverno. Porque eu gosto eu gosto bastante de um clima mais agradável, mais ameno. Mas quando chega pro inverno mesmo, que é julho, tá bem quente tá bem frio, na verdade, hum. né? É zero graus, é bem Sim. frio. Mas, Mas aí dá pra ir pra esquiar na né? neve. Ah, dá pra esquiar. Olha, a Melbourne <risos> tem os melhores dos dois mundos, né? Quando é, quando é quente, dá pra ir pra praia. Quando é frio, dá pra você esquiar nos esquiar Alpes. E você sabe uma, uma, um fato interessante sobre a Austrália e Melbourne no geral? É que a, na Austrália tem mais neve nos Alpes australianos do que os Alpes suíços. É mesmo? Já sabia disso? É, então. Dá, tem mais neve na, nos Alpes australianos do que os Alpes suíços. É muito louco de pensar, Nossa, né? Que... Isso é uma coisa Sim, muito é. louca. É, mas mesmo assim você não, não, não mudaria de cidade. Se fosse pelo clima, não mudaria. Tem, tem não. outras coisas que sobressaem aí. Sim. Eu acho que assim a cidade é muito bem organizada sabe, tudo funciona muito bem, é uma cidade grande mas não é uma cidade tumultuada, você vê gente na rua, não é um lugar que você sai e ah, não vejo ninguém na rua, você vê gente na rua, você vê movimento. Então pra gente finalizar, o que você daria de dica pro pessoal que tá pensando em vir aqui pra Austrália, que né, não conhece Melbourne, né? muita gente que assiste meu canal na verdade conhece muito mais sobre Brisbane, né porque eu tô lá, é... só pra deixar claro que a gente também trabalha com Melbourne, Sydney, tá, além de Brisbane, então a... o que você tem de dica pro pessoal que tá vindo pra Melbourne, que talvez seja em dúvida, né, em qual cidade escolher, o que você pode falar para esse pessoal, tipo, venham para Melbourne, por quê? Bom, acho que venha para Melbourne se você é uma pessoa bem cultural, se você gosta de cultura, lazer, esportes, eventos acontecendo, aqui tem muitos festivais ao ar livre, é impressionante, é muito legal. Se você tem essa questão aí, ah, eu gosto de frio, mas eu também gosto de calor, eu gosto de uma cidade grande, mas que tem praia, uma cidade bem estruturada, que funciona muito bem, ah, eu acho que dá pra dar um pontinho pra Melbourne pra você pesquisar, porque a cidade é incrível, ela é muito bonita, muito bonita. Uma coisa que eu não perguntei pra você, na verdade, falando disso, é o, o custo daqui, né? É, aqui você acha ele muito mais caro do que as outras cidades que você visitou? Então, a cidade de Melbourne, ela foi considerada seis anos consecutivos a melhor cidade do mundo pra se viver. Sete, na verdade foi o sétimo é, agora. É, foi o sétimo agora. foi o sétimo, é. Sete vezes, gente. Ou seja, vale você ir lá fazer a sua pesquisa, o que que Melbourne tem que ganhou sete anos consecutivos a melhor cidade do mundo pra se viver. Porque não é à toa, né? Não é à toa. A sétima cidade do mundo do mundo, hein? Não é nem da Austrália, é a é melhor do cidade mundo. do mundo pra se morar, né? A qualidade de vida aqui é muito bom, claro, Que como ser uma cidade é sétima consecutiva melhor cidade do mundo para se viver, ela, é ela é cara. Eu diria, se a gente for comparar, Sydney ainda é mais caro que Melbourne? Eu acho mais caro ainda. É, é mais caro. Uhum. É mais caro, mas eu acho que toda a estrutura que tem aqui vale muito a pena. Legal. Então para você que tá buscando Melbourne, né, tá aí a, as ideias da Bruna sobre Melbourne. Eu acho que nada melhor do que uma local, né, sobre falar um, para falar um pouquinho da cidade, né? Eu não tenho propriedade nenhuma para falar de Melbourne ainda, galera, porque eu não moro em Melbourne, né? Ah, mas então se vocês gostaram, acompanhem o canal da Bruna também. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo para vocês se inscreverem, seguirem e acompanharem um pouco mais sobre a vida de Melbourne. Se você tá querendo vir para cá, não esquece de mandar o seu pedido de orçamento também no info.com. Ah, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e não esquece de clicar no sininho para receber as notificações do canal, porque agora o YouTube não tá mais mostrando, então cliquem no sininho para receber quando tiver vídeo novo. Então, Bruna, muito obrigada por ter aparecido no meu canal. O prazer foi todo nosso, espero tudo de melhor para você por aqui Obrigada. e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente, sabe? E aí ele dá o. o gosto chocolate. Sabe, faz aí, deixa eu ver como é que é. Faz. Uh, <risos> tá <cagada. risos> faz aí. Nossa! Ah. Que delícia! Você faz uma sujeirinha, né? loucura, porra! Muito legal! Vai, amor! Tá quente, pô. Tá. É Ele, faz... Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tá quente pra cacete, Sim! Muita caída! Ai, amor, tá caindo o seu, o seu farbóssio. Puxa ele pro lado. Na. Ah, isso acabou com a magia do negócio.